Terceiro episódio de Loki chegou, mas e aí? Quais são as referências? O que esperar da nova personagem? Ela realmente é uma Loki? Vem que eu já te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Comparando esse terceiro episódio de Loki com os dois primeiros, esse está mais parado. Mas não é à toa, como estamos analisando episódio por episódio da série da Disney Plus, esse vídeo terá spoiler. Então recomendamos que primeiro você assista o episódio, para depois vir aqui. Esse vídeo faz parte de uma playlist, caso você tenha chegado nesse vídeo, também fizemos análise do primeiro e do segundo episódio. Dito isso, vamos para o vídeo. Para começar, vemos uma demonstração prática de como funcionam os poderes de Sylvie, a Loki variante. Isso prova finalmente as inspirações para a personagem. A Sylvie que vemos na série é uma mistura de três personagens: Amora, a primeira encantor, e Sylvie Lushton, a segunda encantor. Como na série, que muitas vezes encantam seus inimigos para conseguir o que querem. E por fim, o visual da Lady Loki. Já é comum da Marvel no UCM juntar dois personagens nos quadrinhos para fazer um personagem novo. Em Homem de Ferro 2, por exemplo, vimos a mistura do Dinamo vermelho e o chicote negro. Assim formando o Ivan Vanco. Esse episódio nos mostra que devemos prestar bastante atenção nos pequenos detalhes que nos dão. Vemos a Sylvie tentando usar magia na AVT. Algo que a Ravonna já disse que não funciona. Poderes mágicos? Não funcionam na AVT, senhor Laufison. Após serem encurralados pela VT, as duas variantes de Loki acabam indo parar em Lamentis 1. Um dos muitos apocalipses que Sylvie já passou. O que poucos sabem é que Lamentos realmente está nos quadrinhos. A saga Aniquilação Conquista começa em Lamentes E podemos ver que na série, deixaram o ambiente roxo que o planeta tem nos quadrinhos. A saga Aniquilação é muito importante para o CM. É aqui que começou a se moldar os Guardiões da Galáxia como conhecemos hoje. E nessa saga, Drax cumpre sua promessa de matar Thanos. De acordo com James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, essa saga será muito importante. Os personagens de maior destaque aqui são Drax e Nova. Ou seja, se não for importante para o Semi, com certeza será para Guardiões da Galáxia. Voltando para a série, podemos reparar que tem um planeta se chocando com lamentes. Isso pode ser uma clara referência à fase que Jonathan Hickman escreveu nos quadrinhos. Nessa fase, planetas paralelos começam a se chocar com a Terra. Dando ao grupo composto pelos heróis mais inteligentes da Marvel, os Illuminatis, o peso moral de destruir ou não planetas cheios de vida para salvar o planeta Terra. Isso resulta na saga Guerras Secretas de 2015, onde a solução acaba sendo juntar todos os planetas paralelos em um só. No vídeo do primeiro episódio, já fizemos uma teoria relacionada a essa saga. Achamos que a solução do multiverso vai ser juntar tudo em uma linha do tempo só. esse episódio, vemos a Sylvie tentando encantar o Loki, mas sem sucesso. Não vai funcionar, porque minha mente é muito forte. O que tem muita lógica, já que Loki foi muito bem treinado nas artes místicas. Nos quadrinhos, o surfista prateado já chegou a dizer que Loki tem o poder para dizimar um planeta inteiro. No caminho dos heróis até a arca, vemos a diferença entre as duas variantes. Enquanto Loki fala mais que a boca, Sylvie fala pouco, apenas se limitando a responder Loki. E dá pra falar a boca? Tenho que trabalhar com você, mas não quero ouvir sua voz. Tá, pera. Vai devagar. Tem uma cena em que eles tentam entrar em uma casa. Tanto a Sylvie, com uma postura mais ofensiva, quanto o Loki, com o seu jeito mais tático, acabam sendo arremessados para longe. Tanto essa cena, quanto a cena que eles entram no trem com o Loki disfarçado, nos mostram como os dois são diferentes. Peraí, você tá vendo o vídeo até agora e nem se inscreveu e nem curtiu? Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Já no trem, tivemos muitas informações novas. O fato de Sylvie ter aprendido seus encantamentos sozinho lembra muito a Sylvie dos quadrinhos, onde ela se vira para aprender a usar os poderes que ganhou. Também já sabemos que a Sylvie não tem contato com seus pais há muito tempo. Isso porque ela pode ter sido capturada ainda criança pela AVT. Finalmente tivemos a confirmação que Loki é sim bissexual no CM. Você é um príncipe. Deve haver uma candidata à princesa. Ou outro príncipe, talvez. Um pouco dos dois. Como isso já foi abordado nos quadrinhos e é uma clara inspiração na mitologia nórdica, não é novidade alguma. Mais uma! Essa cena é uma homenagem ao primeiro filme de Thor. Em uma cena em um café, Thor faz a mesma coisa. Gostei desta bebida. É, uma delícia, né? Mais uma! Chegando perto da arca, vemos como é uma cidade ali em Lamentes 1. Não tem como saber se é uma referência, mas o ano que eles estão é 2077. E a cidade lembra muitas cidades temáticas do gênero Cyberpunk. Seria isso uma referência ao jogo Cyberpunk 2077? Diz aí nos comentários o que vocês acham. No fim, temos algumas coisas interessantes. Na cena que eles estão correndo, podemos ver o símbolo do infinito. Indicando a última aparição de Loki antes da série, no filme Vingadores Guerra Infinita. Ou também uma própria referência à mitologia nórdica. Pois lembra muito o símbolo do Loki, sendo a Jormungandr, que é filha de Loki. Conhecida como Serpente do Mundo. Uma serpente tão grande que é capaz de cercar todo mundo e morder sua própria cauda. Jormungandr já apareceu na animação Vingadores Unidos de 2013. E isso seria? A serpente de Midgard. O final dos tempos. Ainda enquanto estão correndo, isso acontece. Será que eles foram ajudados? Ou será que o Loki realmente está com a joia do tempo como andam dizendo? Infelizmente, não explicou nada e não sabemos se irá explicar. Nos créditos temos duas referências ao filme Aliens, o Resgate, estrelado por Sigourney Weaver. Os dois soldados que abordam as variantes de Loki no trem têm o nome de Hudson e Hicks, dois soldados do filme de 1986. Six. No mais é isso, Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.